Olá, aqui é o Daniel, seja bem-vindo para mais um vídeo de psicologia. E hoje eu quero falar sobre as crenças, o poder que as crenças possuem em sua vida. Todos nós é, viemos a esse mundo como se nós fôssemos de fato uma folha em branco. Nós viemos é, com uma programação pré-determinada, programação biológica pré-determinada, que diz respeito à fome, à sede, a processamento de alimentos, enfim, nós acabamos crescendo com essas informações, só que a maior parte das informações cognitivas que nós temos na nossa mente, do que a gente acredita que é possível ou do que não é possível de ser feito, elas são construídas a partir das nossas crenças. As crenças, elas não são apenas algo a ver com a religião. De repente, a, a crença no cristianismo, no islamismo, no budismo, no espiritismo, enfim. Isso é apenas uma parte do, do total poder das crenças que existem a, à disposição do potencial humano. Só que muitas das vezes nós acabamos limitando a nossa forma de ver o mundo apenas por essas crenças religiosas. Só que crença é muito mais que isso. Crença é tudo que você acredita que é possível ser feito na sua vida, tudo que você acredita que você consegue fazer na sua vida ou não. Beleza? E indo nesse aspecto, eu quero é, compartilhar uma mensagem que possa fazer com que você amplie as suas crenças e que você acredite de fato que tudo, exatamente tudo, tudo é possível de ser feito. É, vou alguns exemplos. Primeiro, alguns exemplos é, num, num ponto espiritual. E depois, alguns exemplos do ponto uh, físico, material, de coisas que estão relacionadas ao nosso dia a dia. Beleza? Então, olha só como as crenças funcionam. A psicologia das religiões, basicamente, diz o seguinte. Que nenhuma pessoa consegue ter um, um fenômeno uh, espiritual, algum tipo de... de Algum tipo de vivência espiritual com um determinado tipo de crença que ele não possui na própria mente. O que, que isso significa? Que um índio ele não vai conseguir ter uma experiência espiritual, sei lá, com Jesus, né, com Allah ou com Buda. Ele vai ter uma experiência espiritual baseado no, nas crenças indígenas dele, com o Tupã, por exemplo. Um cristão, quando ele tiver uma experiência espiritual, ele vai ter uma experiência espiritual com Jesus. É né? No caso, o cristão o cristão que segue a linha mais focada em Jesus. Se esse cristão ele acreditar em Maria, a experiência espiritual dele vai ser com Maria também. Agora, no caso que no Brasil, nós temos católicos e evangélicos, então é muito difícil um evangélico ter uma experiência com Maria, a não ser que ele tenha essa crença interiorizada também. E no caso, uma pessoa que acredita no budismo, é, é muito provável que ele tenha uma experiência com Buda e não com, não com uma, uma divindade indígena. Até mesmo uma, uma pessoa que morou, que nasceu na Índia, ela provavelmente não vai ter uma experiência espiritual com Jesus, mas sim com algum de, tipo de deus indígena. Então o que, que isso significa? Que é, vendo por um lado humano, um lado que até é uma coisa um pouco polêmica de ser falado, porque as pessoas elas não tendem a enxergar o ser humano de uma forma... Padronizada Mas indo pelo lado humano é, Todos nós temos esse potencial de crença E essa crença vai se moldando Aquilo que a gente acredita de fato é, é ser existente ou não, principalmente na questão religiosa. Mas agora, usando essa, esse mesmo conceito, indo para crenças no dia a dia. Muitas pessoas, às vezes, não possuem a crença que vão conseguir passar num concurso público, por exemplo. Muitas pessoas possuem a crença que não vão conseguir, sei lá, arrumar um namorado, uma namorada. Ou muitas pessoas acreditam que é, não vão conseguir ganhar muito dinheiro sem precisar trabalhar e ralar muito. né? E, tudo isso também são crenças que foram passadas é, dos pais para os filhos ou da sociedade para os filhos. Então, por exemplo, aqui atrás, né, você está vendo até um monte de criança aqui, e cada uma dessas crianças, é, elas são suscetíveis às crenças dos seus pais, às crenças que são impostas a elas, às crenças que a sociedade impõe a elas. Então, é, se um pai fala para um filho... Filho, nossa, você vai conseguir realizar todos os seus sonhos. Tudo que você fizer, tudo que você colocar a mão vai prosperar. Você é uma pessoa muito inteligente. Você nasceu para ser um vitorioso. Você nasceu para realizar tudo que você quiser. É muito provável que... Uma dessas crianças aqui, elas consigam, elas tenham esse futuro brilhante, é porque elas vão interiorizar a crença que seus pais colocaram dentro delas. Mas se um pai chega para um filho e fala, filho, é muito difícil ganhar dinheiro, você vai precisar ralar muito, você vai precisar sofrer muito, então somente quem trabalha duro consegue dinheiro de verdade, somente quem se esforça muito consegue dinheiro de verdade, as pessoas não são confiáveis, todo mundo vai te passar para trás e tal. Então é muito provável que essas mesmas crianças aqui, ou você, ou eu, ou todos nós, interiorizemos essas palavras e isso se torna verdade. Então, qual é a mensagem que eu quero passar aqui para você? Que as crenças, elas simplesmente, elas acontecem. As crenças interiorizadas, elas acontecem. Muito provavelmente alguma coisa na sua vida hoje não está saindo da forma que você quer ou você acha que alguma coisa hoje na sua vida é impossível porque você teve crenças, você interiorizou crenças que te levaram a acreditar que isso é impossível. Mas nada é impossível, tudo é possível. Para a mentalidade humana, tudo é possível. Nós estamos aqui num ambiente de co-criação, nós somos co-criadores de Deus. Então, nós temos essa habilidade de criar carro, iPhone, madeira, cadeira, câmera, tudo isso faz parte da co-criação. É o poder da co-criação. E da mesma forma, isso também se torna real na sua vida. Quando alguma coisa não acontece, você está... Criando, você está dando margem para que essa crença limitante ela se torne verdadeira. E quando alguma coisa acontece de verdade, você está dando poder para uma crença autorrealizadora, para uma crença positiva se tornar verdade na sua vida. Então, qual dos dois lados que você está fortalecendo nesse momento? Será que você está fortalecendo as crenças limitantes ou será que você está fortalecendo as crenças realizadoras? E aí, partindo desse princípio, você hoje tem total poder de escolha. Você pode escolher abrir mão, jogar fora todas as crenças limitantes que colocaram na sua vida, todas as crenças limitantes que você aprendeu errado. E você tem o poder de criar, de trazer para você todas as crenças fortalecedoras que vão te ajudar a realizar aquilo que você quer. Beleza? Mas, algumas pessoas podem até falar assim, entretanto, né, algumas pessoas podem falar assim, Ah, Daniel, mas, poxa, eu acredito tanto numa coisa e por que ela não se torna verdade? Porque mesmo que uma crença... Seja muito forte Existe um preço a ser pago Para que essa crença se torne verdade né? é, Por exemplo, se você quer, sei lá Passar num concurso público, provavelmente o tempo que você vai, O preço que você vai ter que pagar É abrir mão de alguns dias Para ter que estudar um pouco né? Abrir mão de, de repente, uh, uma série De meia hora para estudar um pouco Isso não significa que você vai precisar estudar o dia inteiro 14, 15 horas por dia não, Porque senão a gente vai entrar numa outra crença limitante Mas isso significa que você vai ter que fazer algumas pequeno, Alguns pequenos ajustes no seu dia para que essa crença se torne verdade, então é muito provavelmente. Não sei que você seja um gênio é que você passe num concurso sem estudar nada, ou então, ou então é muito prov... tal, talvez essa possibilidade existe se você já tem a matéria interiorizada durante toda a sua vida. Agora, se você ainda vai ter que aprender a matéria, ter que estudar, você vai ter que dedicar um tempinho para isso, então. Esse é o mínimo preço que precisa ser pago. É você ter a crença e dedicar um pouco do seu tempo, sei lá, um pouco de repente de dinheiro para fazer com que a sua crença se torne verdade, um pouco de qualquer coisa. Porque só o fato também de só acreditar, não vai fazer com que algo se torne verdade. Você tem que acreditar e entrar em ação. E entrar em ação pagando o um mínimo preço para que isso se torne verdade. Então, não só o fato de você, ah, eu acredito em tudo, as coisas vão acontecer. Não, você precisa se movimentar. Então, e também entender que mesmo às vezes você se movimentando, as coisas não vão acontecer exatamente na velocidade que você quer. Porque tudo isso parte do princípio que você está no ponto A e você vai para um ponto B, e isso também exige um pouco de dedicação. Então, por exemplo, uma pessoa que não estuda a vida inteira e que tem um sonho, que acredita que vai passar no vestibular de medicina estudando apenas, sei lá, cinco minutos por dia, é muito provável que essa crença ela não se realize. Então, existe, precisa haver também uma coerência nesse sentido. Você precisa se dedicar um tempinho mínimo para o seu cérebro processar essas informações, para todas as sinapses, as conexões começarem a acontecer, e aí você chegar na prova e mandar muito bem. Então, tecnicamente é isso. Se hoje você tem crenças limitantes, Elimine completamente essas crenças, identifique elas primeiro também, isso é muito, muito, muito importante, porque se você não sabe o que você está enfrentando, se você não sabe quais crenças limitantes você possui, como é que você vai conseguir vencer? na é verdade? Então você precisa, você precisa identificar, você precisa uh, saber quem você está enfrentando e eliminar completamente essas crenças. E após isso você pode trazer exatamente as crenças que vão fazer Construir as crianças fortalecedoras como fazer a diferença no seu dia a dia, beleza? Se você gostou, clica em curtir, comenta aqui embaixo também. Seja bem-vindo ao canal. Se você é novo aqui, a ideia é basicamente essa, gravar vídeos de psicologia todos os dias. Espero que você esteja gostando. Se não estiver gostando também, escreve aqui nos comentários. Cara, tá horrível, melhora isso, isso isso. Se quiser deixar também uma sugestão de tema, coloca aí também. Uh, e é isso. Um grande abraço e construa crianças fortalecedoras.